<risos> Ouviram do Ipiranga gritos altos De um povo medroso, pobre e fatigante E o sol da liberdade em raios fúgitos Brilhava entre as grades promeliantes. Se o penhor dessa igualdade Libertasse ao invés de dar a pena de morte Nós já vimos essa verdade 1º de abril de 64 antes do golpe Ó pátria amada, tão disputada, salve, salve Brasil, período intenso, mal insistido Sem amor e esperança o país desce Só tem o formoso céu, risonho e límpido Ofusca o governo que nos empobrece Gigante, só se for na natureza é de quebra o pior governo do mundo todo Nas fotos vemos toda a sua beleza Ó oh, terra amada Entre outras mil eles dizem Brasil, só pelo samba Dos filhos deste sol as mães se Pátria amada, Brasil Deitado eternamente, berço esplêndido Nasceu o filho daqui ninguém querer no mundo. Enquanto o político gastar na América, ela amamenta entre as grades desejando seu subúrbio. Mas se é que está justiça clava forte, por que reage quando o cidadão vai à luta? Se até dentro da escola rola a morte, a terra malvada. Entre outras mil, és tu Brasil manipulada. Teu aniversário é em 1 de abril. És ignorada, Brasil.